Ó, hoje eu vou mostrar. Eu que tô com a câmera, ó. Minha mão aqui. Oi. Vou mostrar como que é o treino sem castigo, ó. Tá sem enforcador. Ela tem. Essa é a terceira aula dela. Ó, vem, vem, vem, menina. Ó. Aqui, ó. ó. E a gente vai aqui, ó. Sem guia. Sem guia. Ó. Senta. Uma vez só. Carinho, muito bem. Muito bem, amorzinho. Linda. Essa é a terceira aula. É para todos os que estão interessados verem como que funciona o adestramento sem castigo. Ó. Só na base do carinho. Ó. Vem. Vem. Aê, minha bonitinha, papai. Que lindinha que ela é, papai. Senta. Uma vez só falado, ó, carinho É isso daqui que vocês vão fazer com seus cães Seus cães ficarão perfeitos E é isso que eu vou ensinar, ó Terceira aula, ela já está assim Porque ela gosta de receber carinho Ela não gosta de quem grita Eles não gostam de quem grita Eles gostam de quem fala com eles Como a gente fala com as pessoas, na mesma voz, ó Junto Junto, nós Aê, bonita Olha que lindinha, ó No lugar certo ela tá, ó Ó, terceira aula, ó Terceira aula, ó Parou Senta Muito bem, meu amor Coisa mais linda do papai Ela é a coisa mais linda Bastante carinho, ó é assim que funciona o adestramento, vocês vão adorar, o seu cãozinho será feliz. Ele não vai ter medo de ser adestrado, ele não vai ter medo do adestrador, nem do condutor e nem do dono. Mas ele vai sentir prazer em obedecer. Né, meu doce? Muito obrigado.